Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou Elias Leres. Eu sou Tati Viana. E aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia. E no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória nesse universo de geração de renda extra e como nós podemos ajudar vocês aqui a gerar também essa renda extra, possibilitar que a sua família consiga aí ter acesso a essas oportunidades. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa trajetória, né Tati? E lembrando aqui, Sim. deixa eu só convidar o pessoal, que você que ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Você que gostar desse vídeo e lembrar de alguém né, que precisa ter acesso, que merece ter acesso a essas oportunidades também, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like aqui embaixo também. Então vamos lá, hoje nós vamos falar aqui sobre essa nossa trajetória para que vocês conheçam um pouco do que nos trouxe até aqui, como que a gente chegou nesse universo de geração de endereço, né, Tati? A gente vai falar um pouquinho para vocês aqui. É isso mesmo, pessoal. Bom, eu e Elias somos casados há né, dois anos, nós estamos juntos há praticamente 10 anos, né, contando o tempo de namoro até o casamento. E no início, né, é, há oito anos atrás, mais ou menos oito anos atrás, eu já usava... 10 é, anos atrás, quando eu conheci o Elias, eu já usava o cartão de crédito, eu comprava tudo no crédito, né? e ele ficou assim assustado Sim. como que eu comprava valores pequenos, um real, tudo no crédito, mas porque eu já tinha um pouco do conhecimento de que o cartão de crédito era um ativo gerador de renda extra. Depois eu fui estudando mais, me aprofundando mais, e praticando mais o uso do cartão de crédito para geração de renda extra. Depois o Elias também foi se envolvendo nisso e como família hoje a gente gera renda extra todos os meses utilizando o limite do cartão de crédito e os gastos do dia a dia, isso há mais de oito anos. E é isso que é, nos trouxe até aqui, né abrir as nossas redes sociais para compartilhar com vocês a transformação que essa renda extra tem gerado, gerou na nossa vida, na vida da nossa família, é que nos fez, nos motivou. A vir aqui abrir nossas redes sociais para falar com vocês, trazer um pouquinho desse conhecimento. Então, hoje é só um vídeo mesmo de apresentação, trazer um pouquinho aqui, né? É, nós dois aqui falando para vocês, o nosso primeiro vídeo aqui em conjunto no YouTube. Já temos vários vídeos, vários vídeos mais sozinhos, né? Fora as lives, é, esses vídeos mais rápidos. Normalmente eu estou sozinho, o Atari está sozinho e hoje a gente está aqui juntos. E lembrando também você que ainda não segue. Que não segue nosso perfil no Instagram, é, vai, tem aqui na descrição desse vídeo, vai estar um link, um link para você clicar e se, se seguir lá no Instagram também, porque lá a gente posta muito conteúdo. Então, o objetivo de hoje é só trazer essa apresentação e o que nós desejamos aqui com essa com essa sequência de conteúdos que a gente vai tra sempre trazer para vocês aqui diariamente é contribuir para que você utilize o limite, pegue o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia e transforme ele em uma renda extra. Renda extra é essa que você não precisa, vai precisar trabalhar mais e nem vai precisar gastar mais para gerar ela. Então, pessoal, é isso. É um vídeo, como a gente falou, uma breve apresentação. Esperamos, né, que você tenha gostado e conhecer um pouquinho mais é, da nossa rotina, do nosso dia a dia, que a gente também vai começar a compartilhar mais com vocês aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Ficamos imensamente gratos por ter vocês nos acompanhando aqui. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.